E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu tô aqui pra anunciar uma possível série de vídeos que vai ajudar muitos de vocês, eu garanto Manos, eu quero anunciar pra vocês uma série que eu, vou, eu, não, eu ainda nem sei como que vai ser ainda, cara Mas a proposta dela é ajudar vocês, do que se trata? Manos, eu criei um e-mail que chama gordinhomeajuda.com E nesse e-mail eu quero receber as histórias de vocês Eu quero conversar com vocês da seguinte maneira Eu quero que vocês me enviem Ou e-mails criativos, histórias interessantes Pedidos de ajuda até Porque eu vou tentar ajudar alguns de vocês Em alguns episódios dessa possível série O que, que vai acontecer? Vocês vão me pedir ajuda e essa ajuda, galera, pode inclusive ser ajuda financeira, tá? Então se você nunca teve condições de comprar gema, eu sei que tem muita gente que não tem essas condições, tem muita gente que é, mal tem o um celular pra jogar, então se você é uma dessas pessoas, você pode me pedir, quem sabe, pra eu comprar uma das promoções e você conseguir sua primeira lendária. Enfim, você pode me pedir também ajuda pra eu subir uma arena pra você que você nunca conseguiu alcançar no, no Clash Royale. Ou me pedir ajuda. Para conseguir alguma construção no Clash of Clans. Que você tem muita vontade de ter. Ou um, um upgrade no Clash of Clans. Enfim. Eu quero ajudar vocês. E para isso eu quero receber um e-mail seu, se você precisar de ajuda, obviamente, se você tá bem do jeito que você está, não precisa de ajuda, eu peço que você simplesmente ajude os outros deixando um like nesse vídeo, para essa série acontecer, eu pensei comigo, eu preciso ter a repercussão do que vocês querem, então o que, que eu pensei, eu quero que esse vídeo aqui galera, tenha pelo menos aí no mínimo 10 mil likes, tá, e eu não gosto de ficar fazendo esses pedidos de likes, mas eu preciso saber se vocês querem esse tipo de conteúdo no canal, não não vai ser um conteúdo informativo, vai ser um conteúdo para ajudar quem precisa. Então eu vou ajudar vocês no Clash of Clans, vou ajudar vocês a conseguirem suas lendárias, talvez com gemas, em parceria com o Portal dos Créditos, que se propôs a ajudar vocês também. então eu tenho que agradecer ao Henrique do Portal dos Créditos, porque ele é o cara que está por trás para ajudar a todos vocês também. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Portal dos Créditos, que está disposto a ajudar vocês, mesmo que seja com gemas, caso seja necessário, ok? Então, só para lembrar... Já ajudando vocês, atualmente já tá rolando um sorteio de 20.500 gemas, sim senhoras e senhores, para Clash of Clans e Clash Royale. O primeiro link na descrição é um sorteio de 20.500 gemas, tá galera? Já tá rolando o sorteio, o sorteio vai ser em breve, tá? Então é só seguir as instruções que estão lá no Facebook, o sorteio vai ser pelo Face, é só clicar aqui no primeiro link na descrição. O e-mail é gordinho Tá? Então eu quero entrar em contato com vocês Quero saber as histórias de vocês E quem sabe eu possa ajudar vocês Obviamente, cara, é óbvio Que eu não vou conseguir ajudar todo mundo Isso é óbvio, eu vou receber milhares de e-mails Com certeza Mas aqueles que chamarem atenção Aqueles que se destacarem vão, Eu vou escolher ali E quem sabe eu possa ajudar essas pessoas Eu vou ficar muito feliz Em poder ajudar vocês Vocês vão ficar felizes de poder serem ajudados e, obviamente, ver uma pessoa sendo ajudada é gostoso. Então talvez seja um conteúdo interessante de vocês assistirem, tá? Então eu conto com o feedback de vocês para esse vídeo. Então compartilha para os seus amigos, compartilha aí pra galera já deixar o um like. Pelo menos 10 mil likes, não é pedir muito, tá? Com certeza o vídeo vai bater talvez 10 mil visualizações. Então, se cada um de vocês deixarem o seu like, eu vou ter o feedback que eu preciso para saber que é um conteúdo que vocês querem, ok? Então obrigado ao Portal dos Créditos por estar tá sempre em parceria com o canal, vai oferecer a ajuda que eu precisar para poder ajudar vocês, eu não sei qual será a frequência de vídeos dessa série, tá? Então vai depender muito do feedback que elas Estiver tendo, né? Então se a série estiver indo bem, eu vou continuar Se ela não tiver, infelizmente, eu não vou poder continuar com ela, ok? Então, eu queria muito ajudar vocês Isso é um vlog só pra anunciar Essa possível série de vídeos ajudando vocês Então aí eu vou poder ajudar de diversas maneiras possíveis Você vai pedir a ajuda que você quiser, tá? Então você quer ajuda pra chegar numa arena? Você quer ajuda? Enfim, eu vou estar tá aqui para tentar ajudar vocês, ok? Então enviem um e-mail lá, não enviem senha e usuário e senha de, su de suas contas, tá? Não enviem para mim, por favor, não façam isso. Se eu achar interessante, se eu estiver disposto, se eu tiver tempo para ajudar vocês naquela ocasião, eu vou entrar em contato e a gente organiza direitinho, tá bom? Então não precisa se preocupar, não enviem usuário e senha para mim, se eu achar interessante, eu entro em contato, show? Então é isso, eu espero muito, poder ter essa chance de ajudar vocês, mas para isso eu preciso do feedback de vocês, se é isso que vocês querem, se é um conteúdo que vocês acham relevante, ou se vocês acham, não, gordinho, deixa de lado, vamos focar é, em talvez uma outra série, por exemplo, o Manual é, do Jogador, que foi uma série que eu lancei um projeto piloto ontem, né, que é uma coisa mais complexa, uma coisa mais ensinando vocês mesmo, se vocês querem que eu, me, eu foque naquilo, e esqueça essa ideia, porque veio na minha mente, cara, e a melhor maneira... Eu conversar com vocês é de fato chegando aqui no vídeo e falando, né? Então é isso, espero realmente poder ajudar vocês. Obrigado Portal dos Créditos por estar sempre junto. Caso você não saiba quem que é Portal dos Créditos, o que é isso, cara? É uma loja que vende gift cards, é a melhor e maior loja do Brasil, na minha opinião. Ela vende os gift cards mais baratos do Brasil. Então, se você quiser comprar suas gemas, o link tá aqui na descrição. Ainda tem um cupom de desconto que ainda vai fazer suas gemas ficarem ainda mais baratas. 20.500 gemas já tá rolando, hein, galera? Já tá rolando o sorteio de 20.500 gemas aqui na descrição desse vídeo. Show? Então é isso, espero poder contar com a ajuda de vocês mais uma vez, falou um grande abraço do Gordinho, galera, um beijo do Gordo e até a próxima!